Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto porque eu estou indignada. Eu estou indignada porque a gente passa anos lutando para a humanidade, especificamente os homens entenderem que não é não para vir uma mulher dessa que até ontem era símbolo de empoderamento feminino, símbolo de desconstrução né para dar uma dessa em rede nacional Ah é para acabar se tu não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu tô falando dessa treta que tá rolando do BBB da Carol e cancelamento e manipuladora e aí agora tá rolando esse lance dela ter assediado fortemente, um cara lá que se chama Arcrebiano, quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando. E aí ela protagonizou algumas cenas que vocês já devem ter visto aí pela internet. Tipo essa aqui que ela tá, parece que ela tá forçando um selinho no cara. Aí na festa tinha cena que ela tava passando a mão nele. Então tu imagina essa, essa cena ao contrário. A gente sabe que assédio não tem gênero, independente se é um homem assediando uma mulher, a mulher é um homem, homem homem, mulher mulher. Então pegou muito pra ela. Nós, como mulheres, não estamos conseguindo defendê-la. Já não queríamos precisar fazer isso porque a Carol tá se mostrando com ainda índole meio duvidosa lá dentro, né? Tá bem estranho. O Brasil não tá com ela, o Brasil não engoliu o que ela tá falando. Eu não sou boa pra fazer fofoca, como vocês bem sabem. Queria falar também sobre o lance do, do cérebro apaixonado dela. Eu tenho um vídeo muito legal que fala sobre isso. Será que ela realmente tá vendo o que ela quer ver? Porque às vezes a gente só enxerga o que a gente quer ver. Talvez ela realmente, mais triste é isso, quando ela sair, ela vai ver as imagens ela vai pensar, eu estava cega de paixão, porque a gente fica cego de paixão, de achar que a pessoa está te querendo, de achar que a pessoa está ali do teu lado porque é, gosta de ti e às vezes não é. Pode ser por conveniência, pode ser por interesse. A gente não sabe o que está que passando na cabeça dele, mas ela é uma mulher que é símbolo de respeito aqui fora. Era, né? Era, com certeza era, não é mais. Mas na cabeça dele é. Então, ela está impondo isso para ele. Como que está passando isso pela cabeça dele? O que está que passando pela cabeça dela? Ela acha que não passa pela cabeça dele dizer Não. Sabe? Não, não precisa ser verbal. Quando eu falo de indícios de interesse, aqui no canal eu falo muito sobre isso. Acima de tudo tem o lance do, do olhar, cara. De tu perceber, de tu ter a percepção que a mulher, que o cara, não quer indícios posturais, sabe? Isso entrega. E a clássica que bombou na internet. Se tu entrou rapidinho no, no Twitter, hoje tu deve ter visto. Que no final até ele dá, faz um olhar vago e perdido pra fora. Tá nitidamente claro na expressão dele que ele não estava querendo. Tem essa hora também que ele meio que afasta ela com a mão. E a gente acaba sempre tendo a, a infeliz oportunidade de defender mais mulheres nesse tipo de situação, porque a esmagadora maioria de pessoas que sofrem assédio são mulheres. Mas não diz respeito a isso, né? Não diz respeito a isso, diz respeito a respeito. E assim, usando um exemplo desse lance do BBB aí, que na minha opinião é uma cápsulazinha que resume muito o que se passa na nossa sociedade, não é à toa que as edições têm temas e curiosamente sempre muito atuais, né? Sempre refletindo muito. Esse lance do cancelamento também tá, tá, tá super em alta, não sei se vocês estão acompanhando. Ainda bem, né? Chega. O lance não é igualdade? O lance é igualdade. Todas as pessoas de bem... É, é, buscam isso, todas as mulheres quando falam de feminismo, feminismo de verdade, é buscar igualdade, não é querer pisotear, não é querer machucar ninguém, nunca e a ideia não é chutar cachorro morto porque o que a Carol tá fazendo lá dentro é triste, sabe, é triste, não é para dar risada, não é para botar todo mundo no mesmo saco, ah viu Mulher é assim mesmo, é tudo raivosa, não sabe o que tá falando. Isso é muito triste porque desqualifica a fala de muitas de nós, né? Mas a grande questão que eu queria falar aqui pra vocês é que eu tô vendo muita gente batendo nessa tecla do assédio, do assédio. Mas não foi só assédio. Não foi só assédio. Foi machismo também. Muito machismo da parte dela. Isso serve pra provar pra nós, mulheres, e pra vocês, homens, eu sei que tem muitos homens aqui que me assistem, como o machismo não é ruim só pra gente. Como ele pesa pra vocês, como ele pesa nas costas de vocês. Quando eu vi essas imagens dela assediando ele claramente, eu só fiquei pensando, e se o cara for gay? Ou então se, se ele simplesmente não tivesse afim? fim? É um direito humano de não querer fazer as coisas, de não sentir interesse. Não sei se vocês sabem quem é a Rafa Brits. Ela, ela tem uma frase que ela sempre fala, que é a seguinte, não sei se é dela a frase. Toda ofensa é uma confissão. E esses dias a Carol tava numa discussão com a Juliette e ela falava assim... O amor de Deus, você, se você como achou você pode que saber? você tinha alguma coisa com esse cara, você tá sendo obsessiva, invasiva, porque você não tá vendo que ele tá o tempo inteiro nem aí pra você isso não tem problema nenhum. <risos> Vocês não vibram na mesma frequência. Ou seja, ela vem com uma teoria estudada tão ridícula que ela não consegue apl aplicar na prática no, no simples ali. E aí, ainda falando do machismo, vou fazer um gancho que ontem, nessa mesma festa, rolou o primeiro beijo entre o Fiuk e a Thaís, que são dois participantes lá, né? E foi mais um episódio escrachado de machismo de novo em rede nacional. Homens, meninos, eu sei que vocês que me acompanham aqui devem sentir isso também. Eu sei que dói para vocês também. A gente, como mulher, a gente reconhece. Conhece. A cena foi o seguinte, o Phil que tava ali e tal. Ele, a, todo mundo sabia que ele queria ficar com a menina, inclusive a menina, e ela queria ficar com ele. Gente, eu juro, acho que eles ficaram uma hora num rolinho de. Chegava muito perto, ela chegava e aí ela não ia e saía, e ele falava com os amigos dele, e ela falava com as amigas dela. Tava muito quinta série, quem me segue no Twitter até viu, eu, eu tweetei alguma coisa desse tipo. E aí depois eu fiquei refletindo, sabe, sobre isso. Gente, é muito machismo, eu tô sendo muito machista falando esse tipo de coisa, chamando o Fiuk de quinta série. Porque o que que tornou aquele ambiente quinta série? Porque o cara parecia que ele não era adulto, que ele não era homem o suficiente e viril pra chegar na menina, entendeu? Eu sei que particularmente eu também achava que a menina poderia ter tomado atitude e tal, mas a piada nacional era o quê? Era o Fiuk. Então, respinga pra tudo quanto lado, essa merda desse machismo, respinga pra todo mundo. A gente tem que lembrar que a causa maior é sempre o respeito, independente de qualquer coisa. Queria muito saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Queria muito que vocês debatessem entre vocês, comigo também, aqui nos comentários. Então, deixa aqui teu comentário, tá bom? Quem sabe eu volte pra conversar mais um pouco com vocês sobre esses assuntos atuais, assim, né? Eu não tenho o costume de fazer isso aqui no canal, mas se vocês gostarem, não esquece de deixar um like, mandar pra alguém e deixar um comentário, beleza? Um beijo! Tchau!